Voltamos, ficamos na piscina natural. Vamos bem na piscina natural, no meio do mar. Bem, ver, então. Daqui a pouco nós vamos para um restaurante aqui. Eu vou levar em um restaurante caro. <risos> eles falaram que vão pagar almoço para mim só que eu sou um cara chique, né? Eu só como em lugar chique. Então eu vou levar em um restaurante que o almoço é executivo e é caro. Vamos ver quanto que eles vão achar o cara aqui. Para você, quanto que é um cara no Brasil? Um almoço em um restaurante caro? De caro é um, um, um prato, um prato assim, executivo no Brasil, um prato feito executivo. Ah, um 70. É, para quem gosta de ser chique, é que peixe é de graça. Peixe é Frango é de graça. Frango é de graça. é, de graça. é, de graça. é, de graça. é barato, cara. É frango é barato aqui. E a carne, muito muito queira barato. ou não queira, ainda é barata. Se for comparar com o Brasil, o salário o... Dele, a carne ainda é barata. É, o peixe, a gente acha de 5, 4 dólares, o um quilo. Um o quilo. Um quilo. Nós achou ontem, é, chuleta que se chama. É, ela chama no Brasil chama é chuleta. É, pra gente dura é, é, a é a chuleta Não, mas também tem carreta né, mesmo Deu, só que tipo, um bifão grande, assim, um ah, grosso. Quanto? 1,99 o quilo! quilo. <risos> um quilo! Uhum. 1,20 o quilo do. do era do que aquilo? É uma carne de porco. Carne como de se fosse porco. costelinha, só que pegava uma parte da costela com, com carne de, da, da, da parte da. da, da do toicinho do porco ali. Sim. 1,20 o quilo, boa. velho. 1,20. Fala, o camarão é 15, 15 dólares, é o mais caro de tudo aqui, o top é o não, camarão, e é o, é e é o camarão graúdo, né? Ô camarão, é. Ô, é. ô camarão! E é 15, é. tipo, meu, é surreal o preço das coisas. Mercado de mariscos também, a gente foi pedir uma, tava querendo comer uma lagosta, que a Erika acabou não querendo, eu ainda falei, tem tá a oportunidade de comer uma lagosta, não quer comer uma lagosta. <risos> e, e a segurança aqui, você achou, achou perigoso andar por aqui? Não. Você ontem aqui é noite, não não à noite, não, andou? volta noite. Fomos no mercado, deu uma volta. Muito perigoso? Algu alguém assaltado? Ah, teria pernilongo. Aí pernilongo. Mas mosquito não tem, né? Não, não tem, tem mosquito. mosquito? Tem é, é Eu falo <risos> o povo não acredito. Não, não tem, tem mosquito. mosquito aqui. Não tem mosquito. Não tem pombo. <risos> não tem pombo! <risos> ó, nós estamos numa praça aqui agora, ó. Que aqui hoje nós estamos na JMJ. Cadê? Não tem pombo, ó. Não tem pombo nenhum, velho. A praça aqui... E detalhe, né? Eles vieram numa época que o pessoal está aqui da JMJ, né, da Rota e Rota eles estão aqui fazendo o, o encontro com o Papa, aquela, aquelas coisas que eles sempre fazem aqui os católicos fazem, né? E nós estamos rodando na cidade, como somos brasileiros, eles estão como se fosse peregrinos também, <risos> que vieram para cá na época, né? Então todo mundo já está recebendo já de sorriso aberto, é, porque, sabe, é, tá são bem solidários, Sim, muito educados, solidário educado. já são isso, já são solidários no normal, e agora com o pessoal da JMJ aqui, já estão mais solícitos ainda. Então você chega lá, a pessoa já falando português, o pessoal já sabe Ei, é peregrina. Eles tratam brasileiros super bem. Exatamente. Não tem o que reclamar. O único Muito lugar bem. que a pessoa foi mal educada foi em Isla Flamengo, né? Que Ela não queria que minha esposa entrasse no banheiro, porque o banheiro estava molhado e a amiga dela estava limpando. Life life? Não, lá em São Blas? Não, lá em, na cidade do Panamá, ah, Isla sim. Flamengo. Ela tava, a amiga dela estava limpando, tava molhado. E ela falou, só que ela falou rápido. Eu de não entendi de longe, mas não entendeu, aí ela falou de novo, mas não entendeu, eu fui mais perto. Aí cheguei perto dela e falei, não, não, não, não compreendam aí ela aí virou e saiu andando. É. <risos> Só também? Só. Só, foi a única pessoa de ah, todos, é. todos os lugares que a gente andou. Mas é assim, a gente O resto tentam... fala que é brasileiro, o sorriso vai lá em cima, ele já inventa alguma coisa do Brasil, aí fala de tudo. Vai samba. samba. Você conhece o Ronaldinho? É. Você conhece, o puta. Conos, conhece o Conhece o Senemar? Conhece o Ronaldinho? É, meu, é, eles tratam o brasileiro super bem. Super aqui não bem. tem negócio de preconceito com o brasileiro, com bra... pelo menos com o brasileiro. Os demais eu não sei. E aí... com o negro? A pessoa senão cor assim, tem preconceito? Não, aqui é o que mais tem também, você acha por aí andando não. negro ou branco. De preconceito. É uma mistura índio. Esse, esse negócio de preconceito com cor é uma palhaçada, né? Acho que só no é. Brasil que tem essa idiotice. Não, no, não. não, a idiotice tá na cabeça da pessoa. A questão de, de cor é com a questão da pessoa, pô. Tem dia de negro no Brasil. É. Como, se, como se todos os negros tivessem cortado as pernas e vamos fazer uma homenagem porque eles não têm é. perna, sabe? Tipo, um detalhe idiotas, de pessoas idiotas. Eu não eu não, me, eu não me considero também. negro, não me considero branco, não me considero moreninho, me considero humano. É? é ser humano é isso. É igual, é igual, é igual. O exatamente. problema tem pessoas que desde criança falam: meu filho, não deixe ninguém pisar em você por ser negro. Nossa raça, nossa raça tem que, tem que se respeitar. Aí é que mora. O, o, é no próprio negro que mora a merda do, do racismo. Exatamente, Exatamente, porque quer ser superior numa uma coisa onde todo mundo é igual. Exatamente. Não tem superioridade de é. qual tipo, ah, eu sou melhor porque eu sou negro ou eu sou melhor porque eu sou branco. Não, somos iguais por seres seres humanos. Exatamente. Todo mundo igual. E lá na é cidade possível. de Panamá, vocês foram por onde lá? Rodaram por onde? Ah, nós rodamos lá... Isla... Na Flamengo. É uma ilha isso? É uma, é uma ilha, mas eles fizeram uns acessos, colocaram pedra tal, ah. fizeram bonito uma, uma rua bem bonita. É muito lindo pra lá. E é lindo. lindo mesmo. É lindo pra você caminhar. É do biomuseu do bio pra frente. Caminhar a Cinta São Costeira. Três ilhas. É lindo, é lindo. Caminhamos na Cinta Costeira. É, Cinta Costeira é sensacional. Costeira Eu costeira, é a pessoa que né? foi se apaixona, <risos> né? Andou por ela à noite também? Sim, Sim. A, noite. É, a noite é cheio, velho. É muito é lotado, cheio. lotado, lotado. Criança adulto, é, é, pessoal de, de mais idade, então, pessoal correndo, bicicleta, patins, skate. meu Adolescente, tem bastante adolescente, você não vê cigarro, você não vê ninguém bebendo nas ruas. Sem aí. camisa? Sem camisa, não pode não pode andar sem camisa. O policial te manda ou bota camisa, se não tiver camisa vai pra casa. Exatamente, é, porque eu tava até tava calor, eu tava até pensando em tirar a camisa. Mas é, só que, tipo, eu até falei pra ela, falei, ah, tô olhando, não tem não ninguém, tem então ninguém. não vou fazer. E esse é o quando você vai num lugar que você não conhece, esse é o segredo. É isso se você aí. não vê as pessoas fazendo, não faça. faça. Agora, tem uma coisa que vende na Cinta Costeira que eu não sei se vocês tomaram. Raspado. Muito! Meu, é o que mais muito tem. Muito. Nós não tomou na Cinta Costeira porque nós vindo do Brasil tem um padrão diferente de... de sorvete. É, de sorvete é. e não estamos acostumados muito com comida de rua. Exatamente. Aqui é o pau que rola, é comida de rua. Muito. Só que o carrinho mais top que a gente viu que era gourmet mesmo, era no final da na, na Cascovierro, Cascovier, uhum. no, no mirante do Cascovier tem um carrinho Sim, gourmet. Show. Eu até ia, ia, ia comer o, o, a raspadinha, mas a gente não tinha combinado de ir na, na gelateria. Uhum. E aqui é muito barato. Muito! É, eu por R$16,00 o um gelato Lá no Brasil. Que é um sorvete? Um sorvete. Aqui uma bola, é um I25. Duas bolas e três horas. <risos> Sorvete de ótima qualidade, sim, sem sim, gordura. São bons, são bons. Sem gordura, sem nenhuma, gordura nenhuma. nenhuma. É igual do Brasil. Você não, falou não. que foi ensamblagem, né? Samblagem é uma coisa que a gente aqui tem muita curiosidade de detalhe. Panamê é difícil de ensamblagem. sabe disso? Aí vem mais os turistas, né? sim, Aqui, aqui em Santiago, todo o panamê que eu pergunto, já foi ensamblagem? Não. não. <risos> tem até uns que nem sabem o que é isso. Sabia? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o, o, o que a gente, você falou que foi? Disse como que é, mas não disse o que que tem lá. Qual foi a sua impressão quando chegou lá na ilha? Qual é ilha que você ficou primeiro? Nós ficamos na. desembarcamos na isla de Ilha Diablo. Aí. Ficaram a, com lá. O zinho de foi, ajeitou, tudo bonitinho, revisou o passaporte e tal, arrumou um quarto pra gente, a gente guardou as coisas, que a gente comprou um quarto privativo, tem um quarto que é. partilhado. Sim, tem tá. três pessoas. Pegamos um quarto privativo, guardamos suas coisas. E saímos para andar. Meu, um paraíso Andamos demos uma volta na ilha para conhecer. Vocês devem estar, ele tá falando aqui, eu vou colocar aqui, esse... eu vou pedir para ele para passar as imagens para mim. Eu vou te colocar aqui as imagens dele gravando aí em São para você ver o que que... que que tá falando. Mas diz aí. Aí beleza. Aí demos uma volta, aí comecei a fazer, peguei o snorkel, comecei a dar uma nadada lá e tal. Aí deu hora do almoço, aí fomos almoçar. Almoçamos, aí já pegamos o barco. Fomos em uma outra ilha, deixar uns índios lá, que moravam na ilha Deixamos os índios, voltamos e ficamos na piscina natural vamos bem na piscina natural no meio do mar No meio do mar Essa piscina aí, no meio do mar, você é tá vendo aí agora? esse vídeo que eu já vi, esse vídeo, esse vídeo aí ó. No meio do mar No meio do mar, aí tomamos, tomamos um banho e tal Aí saímos dela e fomos a ilha Shishimi, né? Shishimi. Fomos a ilha Shishimi, desembarcamos na ilha Fica mais ou menos uma hora, uma hora e meia né? E a água limpinha? É sensacional quente fria quente é quente. quente e muito sal e venta ah, que é muito o... lá bem bem é, é por causa da época bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem o bem bem bem bem aí bem bem bem bem Exames Norton também, que eles dão os Norton pra você. Eu trouxe um, mas eles já tinha dado deles. Ah, eles deram de é, presente, um né? Deles é, não, deram pra nós poder utilizar, Ah, prestar, sim. Eles momento, você. Ah, você volta, trouxe né? pra poder levar pra lá, né? O meu que eu trouxe é particular, ah, só que o meu era antigo, o deles era mais moderno. Ah, sim, muito, muito moderno. <risos> o deles é, entrava a água, em vez de você Chupar subir pra ela. água, ela tinha um reservatório embaixo e caia embaixo. Então, conforme você forçava, ela a água saia pra baixo. Pô, legal, velho, é legal. Meu, show legal. de bola. Aí ficamos na Ilha Xixime, é, andamos na ilha também para conhecer, demos uma volta na ilha, que é uma ilha pequena, do tamanho dessa praça mais ou menos. Aí ficamos uma hora, e mei, uma hora e meia mais ou menos, tomamos um banho lá, tal curtimos, compramos um refrigerante, que é dois dólares dentro da ilha. Saímos de lá, fomos pra Ilha Pero. Dois dólares o que? É? A, latinha. a latinha? A latinha. Saímos de lá, fomos pra Ilha Pedro que fica de frente para ah, uhum. a Ilha é Diabo. Só que não pode atravessar de uma ilha para outra é nadando. É é é é Aí ficamos na, na Ilha Pero das das três, três né? A cinco. Das três às 5 Às 5 horas o rapaz pegou o barco da Ilha Diabo, veio pegou a gente e fomos para a Ilha Diabo de novo para a gente poder jantar. Mas na Ilha Pero tem um, um barco, tem um naufrágio lá que você mergulha. É com snorkel vai olhando, ah, meu, é cheio de peixe. Pô, legal. É muito lindo, muito lindo mesmo. Vale a pena. E vem mais cá, de... fala mais... Mais de um dia. Ah, mais de um dia, porque vai um dia, dia só é, é difícil é. de... Ir. Ah, a, a volta é complicada também, né? A ida é complicada e a volta é muito mais complicada. Porque você ah, ah. já vai, quando você está no meio do caminho, você sente aquela apreensão. Fala, meu, quando eu voltar, eu vou morrer. <risos> Então quando você já fica te tipo, preocupado na volta Você tá na ilha preocupado Puta, amanhã tem que voltar, cara Então vai passar mais de um dia lá Porque tem muito, muito passeio E vale a pena Índio faz seu café da manhã, índio faz seu almoço, índio faz sua janta E é gostosa, me deixa. É, boa, boa é índio. Bom. O que você eu comeu amei. lá? O que vocês comeram lá? Arroz Salada. Uma saladinha com repolho e tomate E você tem a opção de frango Ou peixe frito Eu amei o peixe É um Ela peixe inteiro peixe. Uhum. Frito eu comi é, frango. Bem, frango. Temperadinho? Eu bem, bem temperadinho. Bem temperadinho. É muito bom, muito bom. Os, de, os, do, os do dia, ai ah, tem isso, tem dois turnos. Oh. Os do dia cozinham um pouco mais temperados. da noite eles cozinham mais sem sal sem e sal. dê a opção para você pôr sal para evitar ah, reclamações e tal. E vem cá, como é, pô, é o paraíso, né? É o paraíso. Então se conclui que a coisa é muito cara. Quanto que é a cerveja do que? Uns 4 dólares? cerveja? Dentro da ilha? É. 2 dólares. que é isso? É o que? A latinha? É porque no, no, light, normal, no normal era você comprando no, no shopping no, no, no supermercado tá 50 centavos, 55 lá, são dois dólares. 2 dólares. Pô, acho que vale a pena, Rádio né? aqui também, dois dólares. Rádio, que também? Aquela garrafinhazinha ou é ah, latinha? É uma latinha. 2 dólares. Latinha, água. Agora, mata a curiosidade aqui. Quanto vocês pagaram por pessoa para tudo isso? É um, dois dias no caso, né? É, no caso... Você ir na ida, vai lá, curte um dia, e depois lá, curte outro um dia e na volta de manhã. É. Gastamos 118 por pessoa. 118 dólares por pessoa. É. A pessoa te pegou no hotel, deixou lá e te levou para casa de novo. Exatamente. Exatamente. Pegou no hotel, deixou frente, lá, pegamos o barco, atravessamos, almoçamos, jantamos, tomamos café no outro dia, dormimos. E os passeios. Três passeios. Três passeios, 118 dólares. Por pessoa, 20... Dólares é para você pagar para entrar na comarca Sim. de San Blas e dois dólares você paga no porto de San Blas, lá mesmo. Mas isso já tá, já tá, já tá incluso. No 180, não isso não. Aí é, é tudo a parte. Esses 22 para qualquer pessoa que for, qualquer pacote que a pessoa comprar, ela paga os 22 tudo a parte. Então foi 118, 138, 140. Então no total é 140, sem contar as coisas que você gasta para comer lá, né? Sem contar, mas, mas o que pessoas que já, que que já vem lá. incluso no pacote pra você comer? Só o almoço e a janta as bebida por fora, almoço, janta e o café da manhã do dia seguinte uh -huh. e, a, e a hospedagem. A bebida é por fora? A bebida, se você bebida. quiser tomar refrigerante, tipo uma água, uma coca, tudo mas você sair. tem a opção de levar, não, não é, levar. Ah, é proibido, ah, não. Você pode encher o seu cooler, cerveja, água, é tudo que você, você achar que tem direito, você, você enche levar. e leva para lá. Não pode, Porra, só, não pode usar drone lá dentro para filmar, tipo, a fazer uma filmagem sim. panorâmica, não pode, tá movimenta muito, é um... um movimento alto de, de, de dinheiro. Pro ar, é um acho. intercâmbio muito bom. detalhe, né? Isso? É Ótimo. o dinheiro para os índios, não é para o governo, não. exatamente Meu, Os índios ganham mais do que os... <risos> os índios isolados, ganham mais do que o pessoal aqui. da, da, da... Mas, em compensação, trabalha mais de 12 horas. Eles são trabalhadores pra caramba. Né? É. Não param. Tem um horário de almoço deles, ali eles almoçam, você vê que eles estão eles cansados mesmo, eles dormem, que nem quando nós fomos para a Ilha Eles falaram, ó... Oh, é... 12 e meia, foi 12 e meia 12 h 20? 20? 12 h 20. 20, a gente sai daqui Aí foram lá, mas foi andar, estão mergulhando e tal E eles foram, foram dormir, porque eles acordam muito cedo São muito trabalhadores e um pessoal também alegre, gente boa Trataram vocês bem pra caramba? Trataram muito bem, bem. Muito bem, muito bem Teve um até que, que... É que a Erika não percebeu, mas tem uma hora que eu fui tirar foto e ele tipo pediu Como se estivesse pedindo a máquina pra tirar ele, você, Pra poder hein? tirar foto nossa Bem, eu, eu fiz até um vídeo atrás, ele, ele tá joia é, eles também. Eu, eu tava fazendo um vídeo, eu virei para ele, só que a câmera do celular tava virada para mim. Uhum. E ele pensou que eu tava filmando ele. Aí ele começou a Tem esse vídeo aí você? Tenho. Sim. Aí é, que então que eu tô fiz? colocando vocês aí ver agora. O que que eu fiz? Eu retornei e para filmar ele, uhum. pra mostrar ele, e... o índio meu, gente boa, muito foi muito simpático. Muito simpático mesmo. Muito. Bem, pessoal, então essa foi a experiência que nossos irmãos ah. tiveram lá em Samblaje que também é um roteiro que um dia, se Deus quiser, nós vamos ir, vamos gravar, vamos poder trazer aqui pro nosso canal também, mas, por enquanto, como eu falei com vocês, a gente não veio para visitar, a gente veio pra morar, então tem um custo, são quatro pessoas, seis pessoas, então tem que segurar um pouco a onda. Mas, em breve, um dia, nós vamos aparecer em St. valeu? E aí tio, tá difícil escolher aí? Tô aqui, já... É. já escolhi, já. O que você vai só comer aí? Vou comer churrasco gratinado... Levanta aí, levanta aí, pra gente poder ver aqui. Viu o cardápio? Churrasco gratinado. Qual que é a ponta aí? Aqui, cadê? Churrasco gratinado. Cara, caro desse jeito, 12 dólares. Uma porção de batata frita. Meu dedo, 1,75? Caramba, tá muito caro, vai falir. Hein? Não vai nada. Ó, e patacones. Caraca, velho. E a cerveja. E a cerveja? Quanto que é a cerveja? Bota aí, 4 dólares. Bota aí a cerveja, cerveja lá atrás. Cerveja tipo. ah, tá passando aí. Cerveja. Ó. Lembrando que nós estamos aqui, ó, no Adonai, restaurante Adonai, altamente recomendado aqui em Santiago. Aqui. é cerveja. Quatro dólares? Ué? 1 um dólar. Porra, cara, você vai falir, velho. Vai nada. E você, primeira-dama, vai comer o quê? Vai pedir o quê? Eu ainda estou escolhendo, né? Muitas opções. Muitas opções mesmo, tem bastante, bastante atrativo e comidas diferentes, né? Ó, eu vou escolher esse aqui, ó. ó. Eu vou dar uma facada, Eu vou pedir salmão à la <risos> ó, vou dar uma facada, zoeira, zoeira. Vou de churrasquinho mesmo, churrasquinho aqui, ó, churrasquinho e gratinado aqui, a patroa. Caipirinha. Até caipirinha acha aqui. Né? Cadê a caipirinha? Achou aí? Levanta aí, levanta aí. Ó, aí a caipirinha. Caipirinha. Quanto tá? 3,50. 3,50. Lembrando <risos> que... Aqui é um, um restaurante onde os panamenses viveram aí alguns anos no Brasil. Então eles também falam português. E não é, a gente não está aqui só porque são pessoas que falam português e que conhecem a gente não. É porque o restaurante realmente é de alto nível. Observa aí só. Olha o nível do. do... O restaurante. Entendeu? Banheiro limpinho. Você foi no banheiro, não foi? Foi. Limpinho direitinho? Show de bola. É verdade né? mesmo, né? Só é. aquele espaço para você mijar é. lá de qualquer jeito. É o é um banheiro mesmo. Então, se vocês Tiverem por aqui, né, aqui em Santiago, um dos lugares onde vocês têm que visitar, né, tirando o Cairron que vocês já conhecem, é esse aqui, ó, restaurantes Zadonai Altamente elite e preço muito em conta. Quem gosta de ceviche aí, ó. Né, olha os precinhos, Ué, Cara, é de ficar aqui comendo o dia inteiro, velho. Os preços mais caros estão aqui, ó. Tentei sushi. E eu já comi sushi, que vocês já viram nos vídeos aí eu comendo sushi, né? No aniversário da Brenda aí que eu vi, ó. Sushi, hamburguesa. E aí, primeira dama, escolheu? Não, é corvina. Qual? Corvina. Ah, ela vai de corvina inteira. Peixinho é é e frito. E aí? É, é, um, é um pratinho bonitinho, né? Ó, um churrasquinho com patacones, saladinha. O cheiro tá bom? Cara. O cheiro que tá vindo, tá vindo da onde? Porra, velho. Tá vindo da onde esse cheiro? Não é nem não o seu. Falar. Não dá pra saber se é aqui, se é ali, se é aqui. O, o cheiro tá se... vindo aqui, ó. O lugar, ó o, ó. Ó o prato pra da patroa, que coisa <risos> linda, velho. Olha o tá da curvininha. <risos> tem que botar de longe pra poder dar, dar espaço pra caber a curvinha toda, velho. Muito lindo, velho. Porra. É maior do que aquela outra, né? É tipo assim, é um prato bonito e não é tão pouco assim também, não. Tá vendo aqui, ó. Tem um... Vamos uns é uma, cor de elite, né? é uma coisa de elite, né? É uma coisa de elite. É, preço bom, né? É um preço bom, é um prato de elite, é um restaurante de elite aqui em Panamá. E, pô, ó, oh, oh. cheiro Vocês, vocês vão me dar licença pra gente aqui que agora vamos degustar, beleza? Despede <risos> aí, guerreiro. Um abraço pra todos aí.